Eu vivi o um verdadeiro milagre. Eu tive um reencontro com o Senhor. A presença de Deus é muito forte naquele lugar. Eu conheci o poder de Deus. A minha vida foi mudada. Eu fui transformada. Deus restaurou os meus sonhos. 7, 8, 9,